Sabe o que eu posso fazer com o meu microfone? Porque eu prometi que eu isso na edição Vou até me meu. Ouv... Ah, eu vou me ouvir não, senão eu vou ficar surdo Mas agora eu vou me ouvir uh! Seguinte, hoje eu me dei de idade humilde E eu vou jogar The Lost Heart Hot Feito na Unity Hum, interessante Eita Mano, eu um Photoshop fazendo <risos> o reflexo na água. Eu já gostei. Ah, eu pensei que é ia estourar, deixar tudo isso aqui, porque eu sou YouTube. Eu perdi a qualidade do meu vídeo se eu não fizer isso. Eu tô no posto de polícia. Good morning, my friend. The weather is clear and the ferry should be arriving on time this afternoon. Your granddaughter must be excited. Que susto! Que susto, leque. Do nada apareceu um pique do é? post office. Fishing Rod. Eu peguei. Deco Box. Combinação o quê? Calma, pra cima, pra cima. Eu tenho um agulha de pesca, o que eu faço? Isso não funciona aqui. Logicamente! Eu tenho como trocar de cenário? Não tenho. Como que o jogo isso aqui, cara? The Foot Bridge. The Trailhead. The Foot Bridge. Hum, Bridge Sign out. Tem uma carta aqui. Cara, pare de me dar um susto, seu cachorro do cara. Bris, bris, Olha que, que, que cachorro. Olha que, que cachorro safado. Safa. Mano, que cachorro safado. Hoopy Hike. E top. Tem uma, uma placa. Eu vou clicar na placa porque. Ah. Clean Então um Bagulho aqui. Ai, ai, não posso abrir. Ai, eu tô com medo. Serve red eu voltei para o tucano <risos> de ah. pão pão rock fio de fio mano só foi eu que ouvi pão de rock fio de fio <risos> é aqui Uma sujeiro aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Ah, que que que que você não tem a vai que isso aqui tem uma de ai ah, tem como que <risos> E descobri, era as, as formas geométricas Tô concentrado aqui, mano Vamos voltar pro post office, que eu acho que agora a gente tem coisa Tá, estou gente tem o post office Ah, é que a gente precisa da chave, olha só Abrimos uh! Abrimos, galera Parece mais um interrogatório ah, Uma letra O de Island post office 1894 um, Eu vi esse, esse o em algum lugar. 1894 Fixa o Let's go. Agora vem pra cá, sua bosta. <risos> Eu tô tudo bem. Cá, senhora, que você precisa de alguma coisa para segurar com essa linha? ah filho vai cagar. News, que é como assim? Tu, tu pro editor? Como assim pro editor? Ai não, cara. Eu não tenho esse jogo, mano. O ah! que, que é isso aqui, mano? Box of nails. É isqueiro? Acho então, que deve ser isqueiro, alguma coisa assim. Que bom. Eu, eu quero ainda ver aquele cachorro. Não tem corda aqui. Oh! Ah! O cachorro me deixou preso o jogo inteiro. Vai, agora volta aqui, seu me... Seu cachorro louco. Ai, eu tô com medo. Vai, me dar de jumpscare. Nossa, mas o jogo tirou tudo que eu tinha. Lighthouse. É <sos> ah, um farol. Ai, é claro que vai ter O um negócio que gente não consegue. Gizbook. <risos> eu vou te isso aqui. Uma letra, vai. Vai, ler aí, eu sou me... Eu, um followed, eu sabia your... Esse Tem merda to... Eu quero te matar Que pênis lindo Sério Pênis cachorro tá ali Hair Hair Tu disse hair Tu disse hair Não, tu disse hair Mano, tu disse hair Tu tá zoando com a minha cara Que ele é menino Sua menina Sua menina Vai, eu sou, eu sou o 2 Eu preciso Eu necessito Necessito achar uma solução Fala galeria, beleza? Eu sou o seu bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou te ensinar aqui como resgatar o cachorro de primeira classe Que é o Eu preciso deixar uma coisa pra quebrar Aham, pensei que era tua... O que é isso aqui? Tem essas coisas aqui, tem um só que dá, que é amarelo, azul, amarelo, calma, amarelo Tem que o poster showed me enough, o que? Ah, que bosta, eu não que que você achou paella, co essa co coisa co merda I hope you find her soon, the of Eu tô com um hábito é. pôr no hair tem que pegar esse machado, Como? Minha vida Pegar uh! a calma eu sei com que eu quero com uma Merda de machado Hã? Tá zoando não, não, não, não, não não, não, não, não. Você está zoando Com a minha cara Não é possível Eu preciso quebrar teu machado O um machado Nossa, agora eu vou quebrar com o machado ali Vai, quebra essa merda Para isso, a bosta Nossa, uh, eu coisa O que eu faço aqui? Aqui Ah, eu preciso colocar outro Eu de três Então a gente tem botão magneto O que? Uh! Obrigado por jogo, se juntar manualmente Vai, vem pra mim Nossa, que efeito especiais Eu só não conseguiria fazer isso Mano, literalmente tem três bagulho Eu tenho, tenho três, cara Ah, eu tenho que botar assim <música> Alô? O jogo morreu? Alô? Alô? Meu jogo morreu. Proclama um mouse. Eu vou ter que quitar do jogo. Que legal. Oi. Tudo bem, nenê? Calma, não me fala que eu comecei o jogo do zero. Good morning, my friend. Ah, velho, que jogo bom!